perguntaram por que eu voto no Ricardo. Eu voto no Ricardo especialmente pela coragem dele. A coragem de sair da reclamação fácil, que a maioria de nós usa todo dia, de reclamar dos políticos, reclamar da situação, para enfrentar isso. O Ricardo coloca a história dele, coloca a energia dele, coloca especialmente a sensibilidade dele e o conhecimento que ele tem de todas essas questões que envolvem o nosso dia a dia para tentar transformar isso tentar, oferecendo o nome dele para a sociedade, levar ações, levar práticas, sair do discurso fácil, que na maioria de nós utiliza todo dia para reclamar das coisas, para enfrentar uma situação que todos nós sabemos que não é fácil e poucos têm coragem de fazer isso. Eu voto no Ricardo, não é porque eu sou amigo dele, porque eu acredito nele, porque eu acredito na honestidade dele, mas eu voto pela coragem que ele teve de enfrentar tudo isso que nós passivamente só criticamos. Não se esqueça, no dia das eleições, para vereador. Ricardo Young, 23 mil. É muito fácil o número e é muito fácil a coragem, a transformação que nós queremos. Ricardo Yang, 23 mil.